Segundo o LIVRO DE ENOQUE A VISÃO DE ENOQUE CAPÍTULO 1 1. Havia um sábio, um grande artífice, e o Senhor dedicou-lhe seu amor e o recebeu, a ponto de fazê-lo testemunhar as mais altas moradas dos maiores e mais sábios e imutáveis reinos do Todo-Poderoso, das mais maravilhosas, gloriosas e brilhantes estações de muitos olhos dos servidores do Senhor, e o inacessível trono do Senhor e os graus e manifestações e hostes incorpóreas e o inefável ministério e a multidão de elementos, e as várias aparições e o canto indizível das hostes dos querubins, e a luz infinita. 2. Naquele tempo, disse ele, quando completei 165 anos, gerei meu filho Matusalém. 3. Depois disso, vivi 200 anos e, ao todo, minha vida foi de 365 anos. 4. No primeiro dia do primeiro mês, estava eu sozinho em minha casa, descansando no meu leito, quando adormeci. 5. E quando estava adormecido, uma grande tristeza tomou conta de meu coração e chorei durante o sono, e não podia entender que tristeza era aquela, ou o que iria acontecer-me. 6. E então me apareceram dois homens, extraordinariamente grandes, como eu nunca vira antes na Terra. Suas faces resplandeciam como o sol e os seus olhos eram como uma chama, e de seus lábios saía um canto e um fogo, variados, cor violeta na aparência. Suas asas eram mais brilhantes que o ouro, suas mãos, mais brancas que a neve. 7. Eles estavam em pé, na cabeceira de meu leito, e puseram-se a chamar-me pelo nome. 8. Acordei e vi claramente aqueles dois homens, de pé, minha frente. 9. E saldei-os e fui tomado de medo, e meu semblante transformou-se pelo terror, e homens disseram. 10. Tem coragem, em que não temas. O Deus Eterno nos mandou a ti, vê. 11. Tu hoje deverás subir aos céus conosco, e deverás dizer a teus filhos e aos da tua família tudo o que deverão fazer na casa durante tua ausência na terra, e não os deixes procurar-te até que o Senhor te devolva a eles. 12. E não me demorei em obedecê-los e saí de minha casa, como me foi ordenado, chamei meus filhos Matosalém e Regim e Gaidade e contei-lhe todas as maravilhas que me haviam dito aqueles homens. Enoque instruiu seus filhos. CAPÍTULO 2 1. Ouvi-me, meus filhos, não sei aonde vou ou o que será de mim, entretanto, digo-vos. Não vos desvieis de Deus para os vaidosos, que não criaram o céu e a terra, pois que perecerão junto com os que os adoram, e que o Senhor vos torne confiantes em vosso coração, no temor a ele. 2. E agora, meus filhos, não deixeis que pensem em me buscar, até que o Senhor me devolva a vós. A Assunção de Enoque, os anjos o levaram ao primeiro céu. CAPÍTULO 3 1. Aconteceu que, depois de Enoque ter falado com os filhos, os anjos o levaram em suas asas ao primeiro céu, e o puseram nas nuvens. 2. E aí eu olhei, e olhei outra vez mais para o alto e vi o éter, e eles me puseram no primeiro céu e me mostraram um grande mar maior que o mar da terra. De como os anjos dirigem as estrelas. Capítulo 4 trouxeram até mim os anciãos e os dirigentes das ordens estelares, e mostraram-me duzentos anjos que dirigiam as estrelas e suas funções nos céus, e voaram com suas asas e apareceram todos que navegam. De como os anjos mantêm os depósitos de neve. CAPÍTULO 5 E aí olhei para baixo e vi as tesourarias da neve, e os anjos que mantêm seus terríveis depósitos, e vi as nuvens que dali saem para onde vão elas. O orvalho e o azeite e várias flores. CAPÍTULO 6 Eles me mostraram a tesouraria do orvalho, tal qual o azeite de oliva, e a sua forma, assim como todas as flores da terra. Além disso, os muitos anjos que guardavam a tesouraria dessas coisas, e como fazem para abrir e fechar. Enoque foi levado para o segundo céu. CAPÍTULO 7 1 um. E aqueles homens me tomaram e me conduziram ao segundo céu, e me mostraram as trevas, mais escuras que as da terra, e eu vi prisioneiros atados, vigiados, que aguardavam o grande e infinito julgamento, e esses anjos eram escuros, mais escuros que a escuridão da terra, e os faziam chorar incessantemente, o tempo todo. 2. E eu disse aos homens que estavam comigo, por que motivo estão eles sendo torturados sem parar? 3. Eles me responderam, estes são os infiéis a Deus, que não obedeceram aos mandamentos de Deus, mas que se aconselharam segundo sua própria vontade, e se foram com seu príncipe que também está acorrentado no quinto céu. 4. Senti muita pena deles, e eles me saudaram e me disseram, homem de Deus, ora por nós ao Senhor. 5. E eu lhes respondi, quem sou eu, um mortal, para que possa orar aos anjos? 6. Quem sabe para onde vou e o que será de mim? Ou quem orará por mim? Enoque foi levado para o terceiro céu. CAPÍTULO 8 1. E aqueles homens me tomaram, então, e me conduziram ao terceiro céu, e lá me puseram, e olhei para baixo e vi os produtos daquele lugar, que jamais foram conhecidos. 2 e vi as mais doces árvores floridas e olhei seus frutos e os alimentos que produziam, e todos exalavam as mais doces fragrâncias. 3. E no meio daquelas árvores, há da vida, naquele lugar onde Deus descansa quando vai para o paraíso. E essa árvore é de uma qualidade e fragrância inefáveis, e mais adornada do que qualquer coisa que existe. E de todos os lados é como o ouro e o sinabre e o fogo, e ela tudo cobre o aproveito de todos os frutos. 4. Sua raiz está no jardim no fim da terra. 5. E o paraíso está entre corruptibilidade e a incorruptibilidade. 6. E de suas fontes brotam mel e leite, e de seus jorros saem óleo e vinho, e eles se separam em quatro partes e vão dar no paraíso do Endem, entre a corruptibilidade e a incorruptibilidade. 7. E dali elas vão à terra, sofrem uma revolução em seu círculo, transformando-se até em outros elementos. 8. E aqui não há árvore, sem frutos, e todo o lugar é abençoado. 9. E há trezentos anjos muito brilhantes que guardam o jardim, e com um incessante, doce canto, e com vozes que nunca silenciam, servem o Senhor todas as horas e todos os dias. 10. E eu disse... Quão doce é este lugar? 11. E aqueles homens me disseram. Os anjos mostraram a Enoque o lugar dos justos e dos mansos. CAPÍTULO 9 1. Este lugar, ó Enoque, é preparado para os justos, o que se abstém de todas as formas das ofensas que vêm daqueles que enraivessem sua alma, que preservam os seus olhos da iniquidade e que fazem julgamentos justos, que levam pão aos famintos e cobrem de vestes os nus e levantam os que caíram, que ajudam os órfãos e que andam sem mácula diante do Senhor, e somente a ele servem. 2. E para estes é preparado este lugar de herança eterna. Eles mostraram a Inóquio o lugar terrível e as várias torturas. CAPÍTULO 10 1 E aqueles dois homens me tomaram e me conduziram ao norte, e me mostraram um lugar terrível onde havia todas as maneiras de torturas, trevas e escuridão sufocantes, nenhuma luz havia lá, mas um fogo escuro constantemente ardia no alto. 2 e havia um rio de fogo que corria, e por todo lugar havia fogo, e por todo lugar havia geada e gelo, sede e tremores, enquanto que as penas eram muito cruéis. 3. Os anjos temíveis e impiedosos portavam armas terríveis e infligiram torturas tenebrosas, e eu disse, 4. Ai, pai, quão terrível é este lugar! 5. E aqueles homens me disseram, este lugar, ó Enoque, é preparado para os que desonram Deus, que na terra praticam o pecado contra a natureza, que corrompem a criança pela sodomia, feitiçaria demoníaca e encantamentos. 6. E aqueles que apregam seus feitos maldosos, roubo, mentiras, calúnias, inveja, rancor, fornicação, assassinato, e aqueles que, amaldiçoados, roubam as almas dos homens, que, vendo os pobres, tiram-lhe seus bens. Aqueles que, sendo capazes de satisfazer o vazio, deixam os famintos morrer à míngua, sendo capazes de vestir, despem os nus. E aqueles que não conheceram seu Criador, e curvaram a cabeça para deuses sem vida, que não podem nem ver nem ouvir, deuses vaidosos, que também moldaram imagens com muito esforço e curvaram-se a obras imundas. Para todos estes é preparado este lugar, em meio aos outros lugares, para a herança eterna que sobe até o quarto céu, onde está o curso do Sol e da Lua. CAPÍTULO 11 1. Aqueles homens me tomaram e conduziram-me ao quarto céu e me mostraram os sucessivos acontecimentos, e todos os raios da luz do Sol e da Lua. 2. E eu medi seus movimentos e comparei suas luzes, e vi que a do Sol é maior que a da Lua. 3. Seu ciclo e suas órbitas, nos quais eles sempre se movimentam, como um vento de uma velocidade maravilhosa, e o dia e a noite tem um rápido trânsito. 4. Sua passagem e seu retorno são acompanhados por quatro grandes estrelas, e cada estrela tem sob seu controle mil outras estrelas, à direita da órbita do Sol, e quatro à esquerda, cada uma tendo o controle de mil estrelas, ao todo oito mil, seguindo continuamente com o Sol. 5. E de dia, quinze miríades de anjos o assistem e à noite, mil, seis, e seis alados seguem com os anjos diante da órbita do Sol em suas chamas flamejantes, e cem anjos acendem o Sol.